Oi gurias, tudo bom? Estou aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre beleza. E eu vi no, no Pinterest um desafio que eu acho que surgiu no TikTok, que é eu vezes três. Então, são três formas que eu me apresento para as pessoas, que eu me mostro, que eu me monto. Então, decidi começar o vídeo já com uma delas, que sou eu natural, eu como eu tô sempre. Uh, eu já fiz alguns outros vídeos aqui que eu, no canal que eu apareço sem maquiagem Eu raramente uso maquiagem Eu não tenho grandes problemas com isso uh, eu, eu brinco que os outros que lutem porque eu tô me sentindo bem assim e o problema de quem não gosta é da pessoa que não gosta Mas eu vejo que tem muita gente que tem problema com isso Que se sente mal com vestida de si mesma Não tem porquê, sabe? A gente é muito bonita do jeito que a gente é mas quem se sente mal e mesmo assim gosta de usar uma makezinha, eu vou mostrar agora pra vocês como é a minha make básica. A minha make é incrível, é ligar a câmera que eles começam a surtar. E eu vou mostrar agora pra vocês como que eu faço a minha make básica, que seria a minha make de quando eu ia trabalhar, de quando eu ia pro escritório, normalmente eu fazia isso, que é muito, muito simples. E tá pronto gente, essa é a minha make básica, é a make que eu uso quando eu não quero usar nada, quando eu vou fazer uma coisa rapidinha, alguns vídeos aqui do canal inclusive eu gravo com essa make, que é só pra não ficar tão estranho na câmera a minha olheira que fica muito gritante, de resto eu realmente não me incomodo com Absolutamente nada. É uma make confortável porque eu não passo base no rosto inteiro. Então, eu consigo encostar em mim. Isso é uma coisa que me dá agonia na maquiagem, que eu não consigo encostar em mim. Então, eu continuo encostando em mim, mas eu sei que tem alguma coisa acontecendo aqui. Então, vamos para make bafo E é isso. Essa sou eu nas minhas três versões. Eu uso cada uma delas quando eu me sinto bem, quando eu me sinto à vontade. Quando eu sinto que eu preciso. Então, eu quero deixar o um recado. Para tu te testar. Para tu brincar com as tuas diferentes versões. E ver qual que tu te sente mais confortável. Tu te sente mais tu. E usar ela, vestir ela por aí. Não tem problema nenhum. Se tu te sente bem de maquiagem. Não tem problema nenhum. Se tu te sente bem sem. A gente é livre para fazer o que, que gente, o que a gente quiser. Para ser quem a gente quiser. Então... Tô aqui, qualquer coisa, se precisar de ajuda, de dica, de conversa. E o canal tá aqui pra isso, pra gente compartilhar uh, os nossos pensamentos, os produtos que a gente testa, e mais do que isso, pra gente se descobrir juntas também. Eu não costumava fazer maquiagens, eu tô aprendendo, e eu tô aprendendo aqui. Então, fiquem à vontade pra conversar comigo aqui nos comentários, me sigam no Instagram, e se tu gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o teu like e se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo. Um beijo e até. Tchau!